Muito bem, começando mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Eu sou Felipe Lavinhati, toda semana um entrevistado diferente, uma pessoa super interessante, para falar de arte urbana com a gente, sejam professores, artistas, curadores, arquitetos. E hoje tenho o prazer de apresentar aqui para vocês alguém, ela já estava falando comigo aqui antes, alguém fora do eixo, fora do eixo mesmo, assim, porque normalmente é... é pensa-se muito no Sudeste, a gente está dando voz também para quem faz arte no Brasil inteiro. Deixa eu só fazer um breve, uma breve apresentação dela aqui, eu já coloco ela na tela comigo. Mas temos o prazer de receber hoje a Guji, cujo nome é Monique Cavalcante, ela é grafiteira, artista visual, natural de Brasília, é... mas ela está em Florianópolis, ela cresceu lá, onde é atualmente é seu lar. Ela vai falar bastante aqui da, dessa questão mulher no grafite, mãe no grafite, então eu vou colocar ela aqui na tela para a gente começar esse bate-papo. Oi, Guji, seja bem-vinda. Tudo bem? Olá, tudo bom? Um prazer estar aqui. prazer é o nosso. Obrigadão aí de novo por pegar um pouco do seu tempo para a gente ter essa conversa. É... A conversa não vai ser uma conversa cronológica, tá? Eu não vou começar como você começou, no, no, no bate-papo do Arte Fora do Museu aqui, a gente faz um... é, como se for, é um papo mais aberto mesmo. É, e eu vou começar fazendo uma pergunta, já que tem a ver no local que você está, na verdade. Assim que Você está numa <risos> sala de aula, para quem está vendo a Gucci aí. Ela está numa sala de aula, inclusive numa aula, uma sala de artes, né? Do, do, de uma escola de Florianópolis. O é, que, que você está fazendo nesse momento? É, então, aqui é a sala de artes do Instituto Federal de Santa Catarina. Está é, sendo um momento muito maluco da minha vida nesse exato momento, porque eu estudei aqui, eu fiz meu ensino médio, é, fiz eletrotécnica aqui, <risos> junto com o ensino médio, e aí agora eu volto depois de 11 anos é, e estou sendo contratado como artista para pintar é, duas laterais aqui dos bloco, do bloco central. É, tem mais ou menos uns 12 metros de altura. E, e aí está sendo bem interessante, porque é, com essa experiência dos últimos anos de pintar algumas laterais de prédio, é, a gente está conseguindo passar para as pessoas, estamos fazendo uma oficina, um grande evento, que eu estou compartilhando com as pessoas como que é esse processo de pintura de lateral de prédio, que é super curioso aqui e novo aqui no sul, né? e Então, os alunos, o pessoal que mora aqui em Floripa, quem me seguiu ali, viu que o meu link está aproveitando, né? É, e aí a gente está tendo essa troca, assim, está sendo bem especial para mim, porque é um, é um lugar onde despertou muita coisa, muita capacidade para essa minha cabeça aquariana <risos> saber como trabalhar com coletivo, sabe? É uma escola técnica, então tem essa coisa de projeto, essa coisa muito das exatas, então, eu trago isso tudo para a arte hoje na minha vida, e está sendo bem legal. Deve ser uma grande emoção, né? Você fazer um trabalho onde você estudou, acho que só... Eu já tive a experiência de voltar para onde eu estudei, assim, é sempre é um... Dá um calorzinho no coração ali, né? É... E, e, e, é. e as coisas mudam até de dimensão, né? Você tem essa impressão também? As paredes parece que são... Não é, não é, tão... não é igual que você tinha na sua cabeça... Teve esse essa, essa redimensionamento do lugar? Tem uma coisa, uma estranheza, assim, quando eu entro aqui. É, e quando eu saí, eu lembro: puxa, agora que eu vou sair que vai melhorar tudo, tal, aquela coisa. <risos> Porque daí eles fizeram uma reforma, né, que durou, tá durando até hoje. É, subiram esse prédio que eu tô pintando depois que eu saí daqui. Então, para mim é. E aí eu passo pelos corredores onde eu conheci meus grandes amigos, é né? tudo muito é especial mesmo, assim. E o desenho que você está fazendo aí tem a ver um pouco com a sua história também ou não? Tem, mas de certa forma eu desloquei para o lugar assim, de ensino, né? Aqui eu estou trazendo um díptico, né? São duas empenas, assim, empeninhas, é, né? Mas... 12 metros já empenas, <risos> sim, é. eu falo porque comparado com os últimos que eu estou pintando tá, tá sendo até sabe tão leve tão pequeno tranquilo na altura assim é, mas aí é, o nome desse típico é realizar e aí eu tô abordando essa memória afetiva da infância que aí eu tô trazendo uma menina brincando com uns legos ali com o um olhar todo inspirador é também essa óptica né, que eu estou trazendo no meu trabalho, que é bem aproximada, né, pertinho, como se a gente estivesse dentro da cena e perto né, dessa situação, e aí o outro é uma engenheira, já com um capacete, né, uma, uma mulher já, assim, e, e como aqui é um ambiente de ensino, de ensino técnico, essa coisa, eu acho que essa essa conexão com a nossa essência é muito importante, porque aqui eu já vinha com desenho desde pequena, mas eu vim, fiz eletrotécnica e tal, tal, tal. ia fazer automação, só que eu virava os projetos quando eu estava já fazendo estágio obrigatório, eu virava os projetos e desenhava, terminava as provas de eletrônica e começava a desenhar, então, assim, eu era... não, tinha umas... não tinha grandes ambições, assim, sabe? Fazia, eu sou uma grande nerd, mas é, eu não tinha essa coisa de, de poxa, vou, vou ser uma grande engenheira. Não, eu era tipo, vou fazer o básico aqui, virar o desenho e desenhar, porque, enfim, virar folha e desenhar. Então, é, essa essência, né, a menina ali no caso, eu estaria desenhando, e hoje é uma grande artista. Então, é um realizar de vários, várias formas, né? A coisa de eu ser uma aluna, ex-aluna e voltar, está é, um pouco nisso, assim, também. É, você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu, não, eu não, tô, não vi o desenho, né? mas você falou que você acabou representando uma mulher né? com um capacete. É, tem uma, uma questão que, enfim, é, é, é uma constante em conversas nossas com artistas, mulheres né, principalmente, que é a falta de representatividade de mulheres no, nos desenhos, em obras de arte, seja onde for, uhum. né? em geral, na mídia. Né? E mulher negra ainda menos, né, na, uhum. na, na, na verdade. É, e eu acho super interessante quando a, a, o artista, a artista, né, ela quebra essa barreira e acaba é, colocando um pouco, e, e tem muito da sua vida, né, então, na, na verdade, assim, acho que tem um, um pouco de um espelho que você está colocando é, na parede e acaba sendo também uma representatividade para uma população que não se vê representada na novela, não se vê representada em, em praticamente lugar nenhum da sociedade, e, e você fazer isso pela arte, com uma empena, né, com uma coisa Sim. grande, assim, eu acho super legal, ainda mais num Instituto, né, uma coisa oficial, não é. é um, você não tá fazendo um vandalismo, né. Não, Felipe é uma loucura, porque a professora de artes aqui, a Valesca, pra mim ela é uma revolucionária, quando... Quando ela veio conversar comigo, eu falei assim, ah, tá legal, vamos fazer uma oficina, vamos conversando, aquela coisa. Quando ela veio assim, ah, escolhi essa parede aqui, eu fiquei, o quê? Nossa, tá, né? Vamos, vamos pintar tudo, vamos junto. E eu falo revolucionário porque é justamente isso que você falou, é bater de frente, explicar a importância, conversar, né? fazer, vender a, a proposta... É, elucidar todo esse valor né, que agrega em todo mundo, porque é, não está sendo uma oficina, algo educacional, só para quem se inscreveu na oficina. Está sendo para a instituição, né, que é federal, e está sendo também para todo mundo que trabalha aqui, né, que tem uma equipe enorme, que trabalha em vários setores, vários departamentos. Né? Então, eu acho isso tudo muito interessante. Quando a gente pinta uma pena ela... É um exercício de arte e educação, assim, super potente. Eu adoro, adoro os curadores de rua, os galeristas, porque a galera fica assim... O melhor mesmo são os críticos né? que surgem... Do, eu, eu falo assim porque... Vou te explicar. É, quando eu estou pintando ali as antenas, e aí tem as ruas, tem os lojistas, eles ficam acompanhando aquele processo, né, que cada processo de um jeito... E eles vão falando uns com os outros, com quem passa na rua, eles dão os pitacos, eles falam, ah, essa cor aqui não ficou boa, isso aqui tá passando tal coisa, ah, o prefeito vai me falar o que é. São várias falas. e Então, assim, dá um debate artístico que eu acho super rico, sabe? Coisa que mistura quem é novo, quem não é. É muito interessante, eu adoro essa, essa situação, assim. É, aproveitando que você tá na escola também, eu queria que você falasse um pouco é, de oficinas, né? É... Você também dá oficinas? Tá, essa ação já está envolvendo uma oficina junto? Isso, isso, é. é. A professora fez um evento dentro de um outro evento. É, e daí a gente está aproveitando, dando essa oficina. É, é que eu vim do grafite, numa escola, numa época do grafite, que a coisa do, do trabalho comercial e o grafite não ser tão bem visto, até hoje é confuso. Tem lugares do país que a galera ainda não mistura as coisas, né? Então, uma das saídas em trabalhar com grafite é da oficina, né? E assim eu comecei muito cedo, assim. Eu acho que depois de uns quatro anos eu já venho do, do, do, do hip-hop, então, para mim, foi é, é fácil ver a dinâmica, né? Toda a coisa, assim, de, de conversar sobre a cultura, né as pesquisas. E aí, sim, eu dei bastante oficina, trabalhei como arte educadora, é, fiz um centro de artes também para continuar trabalhando, mas, enfim, não estou mais no centro de artes. É, e, e aí, esse ano em especial, eu tinha abandonado isso, tá? Eu não dou oficina, sou artista, meu Deus. Mas não tenho nada de licenciatura, eu só gosto muito de conversar e, e transmitir, troca de ideia. Mas eu trabalhei sim, com isso um bom tempo e esse ano está vindo algumas oficinas aqui e ali e eu vejo muito... É, é muito importante, a gente como artista não dá para se dar muito ao luxo de não, de não educar também, sabe? A gente precisa desse insumo, é, desse material assim, para poder agregar na nossa produção artística. Não adianta eu estar tá fazendo uma coisa que só na academia vai ser compreendido. Eu preciso também conectar aqui com as pessoas, como eu falei, a maioria da, da nossa população tá na rua, né? Então, tenho... É, isso que você falou é bem interessante porque é, eu acho que, enfim, até pegando notícias quentes aí, né? Teve uma, uma mudança agora da, da lei federal de, de incentivo de, da, da lei ruanear, né? Que é o, o limite para, o, para pagar o artista que é em 3 mil reais hein? e o artista é sempre visto como a, a, a ponta mais fraca do, do o elo mais fraco de uma corrente né e ele não é tão valorizado assim e isso que você está falando é muito interessante eu vou, vou até pegar um gancho com uma coisa que a gente tava falando um pouco antes tá falando um pouco do seu perfil aqui também que assim como sobreviver no Brasil sendo artista que não é fácil né eu acho que é, tem esses trabalhos você falou esses trabalhos comerciais se chamam para fazer alguma coisa mas a oficina é um meio também de você se manter, é. você, você falou o um insumo humano, né, eu acho que é super interessante também você ter uma troca, passar conhecimento, mas para além disso também, no Brasil que a gente vive, é quase uma necessidade, às vezes, para vários artistas é, depender, praticamente, de, um, de dar um curso, de, de, de fazer oficinas, para ter um ganha-pão, né? basicamente. Sim, sim. É, nossa, eu assim, não almejava minha carreira artística é... engrenar tão cedo, assim. É um pouco daquelas coisas que na vida vai acontecendo, e eu nunca parei, né, desde que eu comecei a pintar na rua, eu nunca parei em nenhum momento, e... E aí, isso vai, vai sendo construído aos poucos e tudo, essa minha construção de, de manter essa coisa de dar palestra, piscina e tal, tal, tal. É, também eu, eu me formei em artes visuais na UDESC, né, bacharelado, e até amadurecer também essa minha capacidade de, tipo, estou fazendo uma formação acadêmica artística. E isso vai dar em alguma coisa, né? Porque também é um tabu até com quem está estudando. Vários colegas meus não estão trabalhando na área. Né? Uhum. Muitas pessoas não... não né? Ah, você é artista, você come, você vive, você... O que você faz, além disso? Né? É, tem, tem essa, você... essa história, né? mas você trabalha e, com o quê? Tipo... É um tabu, assim. E aí, uhum. é, até para mim, né? depois de uns três anos ali tal, e tal, mas a coisa começou a vingar já dessa minha produção na rua, sem querer, querendo, começou a vir. Né? E eu construí, corri atrás, né? porque daí também vem a maternidade e edifica a minha vida né, de uma forma que eu falei assim, ó, não dá para perder tempo mais, <risos> eu tenho que, tenho que me orientar. E essa coisa de ser artista fora do eixo também é, me esclarece muita coisa. Né? Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher negra no, no Sul, em Florianópolis. Então, assim, vamos estar atentos, estudar, correr atrás, conversar e... E construir, né? Eu, eu pinto muito, Felipe, muito, assim, eu estudo muito é, e aproveito essas oportunidades todas. E aí as coisas estão acontecendo, sabe? Então, tão, tão isso. Assim. É. Ah, o seu trabalho é incrível, assim, é, é muito bonito, assim, muito uhum. feliz de ter, conversa, estar conversando com você. É um trabalho muito impactante, você acaba retratando pessoas, como eu te falei, né? É, Pessoas que não, não, não se veem representadas em lugar nenhum, acho isso, isso incrível. É, eu vou pegar outro gancho aqui que você falou assim: é o, você é mãe, né? Você até se descreve assim no Instagram, né? Você é mãe, artista, indivíduo no coletivo. Você, antes de tudo, você é mãe, né? É, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, assim, como que a maternidade mudou um pouco sua visão de. de de vida, com certeza, muda, óbvio, né? É inevitável, mas como isso é, afetou o seu trabalho mesmo, o seu fazer artístico? Ah, é, acho que, assim, tem essa coisa de ser mãe antes de tudo, porque eu sou mãe de duas pequenas pequenas ainda, né? Uma tem cinco, a outra vai fazer três agora. Então, é, à medida que elas vão ganhando independência, é, é, eu vou me ganhando de volta. Né? Um dia, quem sabe, eu ponho um artista antes. <risos> Mas, por enquanto, não. Assim, é minha prioridade. E, e isso acaba... Porque, é, é, gente, quando a gente piscar, assim, é, é algo muito valioso para a minha vida. E eu, eu, é uma oportunidade muito grande assim, de aprendizado, de me ver, de, ver, de, de participar de, de uma vida que está começando. Então... É, eu me coloco nesse lugar mesmo, assim, eu, eu sou mãe e eu sou isso tudo em volta aqui vamos juntos, sabe, tá? vamos ir é, assim como meu marido também é, então eu acho isso interessante, né, na nossa família, e aí o seu marido é, é artista muito... também, né é, ele é músico <risos> tô rindo de desespero, porque <risos> <risos> olha, ela é fácil, viu, a gente acha que não é... É puxado, mas a música tá é complicadíssima. Mas assim, a, a maternidade, essa coisa de eu voltar para casa, já desde, a, já desde o início, quando ela nasceu, a, mãe, a mais velha, é, a Lia, a gente, eu, eu tinha assim, ó, que tentar em três horas, que era o tempo que ela, máximo que ela dormia, tentar em duas horas. É, teve a minha pressão também de, tipo, firmar que eu tô no mercado ainda, falar assim, não, gente, estou viva, sabe, e, e aqui a minha sorte, né, porque a gente vive numa sociedade machista, mas eu tenho a sorte de ter colegas, né, grafiteiros, que são pessoas... É, sensíveis a isso, assim, na medida do possível. Então, eu ganhei spray na chá de fralda, sabe? É, meus colegas falam, e aí, tá, massa, legal, nasceu, vamos pintar, sabe? Coisas assim que eu sei que outras colegas de outros lugares, né? É, o mundo do grafite, ele é um pequeno, grande mundo, né? Então, a gente se conhece. Eu sei que não é assim para todo mundo, né? Infelizmente. Mas eu fico muito feliz e acho... Eu faço questão de falar sobre essas atitudes deles, porque é importante, isso faz diferença, né? Mas Olá. essa pressão me faz, assim, tentar rápido, eu pinto muito rápido. <risos> e eu, eu sou bem metódica, então, enquanto eu estou ali com elas, eu estou pensando em tudo que eu vou fazer, porque eu tenho que fazer... Você, você já pintava rápido antes ou não foi uma... É, não, não. Eu pintava, mas não rápido, assim. É hum. claro, sem filhos a gente tem mais tempo, a gente senta na calçada, a gente olha com calma, a gente vem depois, a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho... Agora não tem essa, assim, é tudo, sabe, cada tempo que eu tenho de estar de tá pensando e construindo, é, o, o processo criativo ele é muito na minha cabeça, ele é muito dentro da minha casa, elas estão virando começando a virar obras, e como, quando veio a Cássia, que é a minha segunda, Aí, depois de uns quatro meses, quando eu tinha quatro meses, fui convidada para pintar é, junto à Antonieta de Barros, um prédio, e isso né, é uma estrutura, família, não tem aquele tempo do cafezinho e tudo mais, tem que tirar leite, vai, sobe, desce e tal, e não, eu tenho que chegar em casa às sete, sabe, muito tempo, opa, opa. então, todas essas coisas, sabe, já modificam o meu processo criativo e minha postura como artista. É, e aí a cássia eu fiz uma performance assim a, a, as performances entraram na minha vida a partir da maternidade também que é uma coisa muito eu preciso pôs para fora sabe veio essa ideia eu preciso fazer assim não penso em não penso muito tipo ah, essa essa construção essa composição essa é, é, o embasamento dessa obra, eu tenho que fazer, sabe? Assim, a performance, para mim, ela é algo que eu, tipo assim, é para mim isso. <risos> e vem coisas muito interessantes, sabe? É, eu fiz uma obra que eu fui, eu invadi uma exposição no SIC, que é o Centro Integrado de Cultura aqui, e aí eu fiquei lá igual uma escultura, e eu queria ser fotografada ali junto das obras igual uma escultura porque eu me sentia uma obra de arte sendo lapidada por dentro por tudo que é canto e, e aquelas dores né aqueles meus pedaços que eu via saindo de mim assim como como pessoa né porque quando a gente vira mãe é, nasce uma mãe né na verdade junto com o filho então é esse processo que eu quis dar esse esse carinho esse lembrete sabe e aí fui fotografada ali é, foi muito interessante. Outro papo, outra hora para a gente falar sobre isso, mas aí, eu, aí depois... Eu, isso foi desdobrado na Bienal Black Brasil, que teve aqui também. E, e eu, fiquei, eu coloquei símbolos meus, assim, né, do meu feminino. Né? Ah, tinha coisa da, do vestido, do, do, do simbolismo assim, mas feminino, mas tinha coisa do, do meu palitozinho, que eu uso para quando eu tenho umas coisas mais sérias, minha, meus livros, meus sprays, eu coloquei assim, espalhado, coloquei a Cássia no braço e eu ia, eu ia juntando, coisa por coisa, sabe? Ia carregando tudo, igual um povo, né? E aí eu ficava ali em cima de um pedestalzinho também, até cair tudo. <risos> e aqui lá... Chorou, foi uma loucura, assim, mas eu sentia a necessidade de colocar isso para fora, assim. E isso para mim era maternidade, eu tentar juntar esses meus cacos, tudo ali, mas minha filha aqui, e ela ficou e ela ficou quietinha. Muito, ela ficava quietinha, assim, no braço, e ia, caía tudo, e ela continuava ali, porque quem, quem conhece, sabe eu a sua mãe, meio, meio brucona, se assim, eu sou grande, eu carrego e vou com tudo, assim, e fiquei uns 30 minutos nessa de carrega tudo até desaba tudo, e junta tudo de novo, e desaba tudo de novo. Tem essa coisa, assim, sabe? Aquela fotografia do meu portfólio também, todo mundo sempre fala como é lindo. Ali fui eu que fotografei, eu coloquei no tripé, catei minhas filhas e sentei ali na poltrona e pronto, sabe? Deixa eu até te perguntar, você, é, é, você falou ah, elas acabam virando obras também, você acabou retratando também as suas filhas? Elas já, já começaram a ser estampadas no, no, nos seus trabalhos? Sim, sim. A Lia, ela, ela apareceu no... Eu fui convidada no ano passado para participar da Casa Cor aqui, e, e aí eu pintei ela, Uh, mas tem alguns trabalhos digitais que eu tenho feito, que eu estou pensando alguns retratos, algumas coisas e semana que vem eu vou começar eu vou retratá-las em, em uns murais bem grandes, em navegantes. Que legal, uhum. que massa, é. massa. Pois manda para a gente as fotos curioso para ver. É, deixa eu te falar, deixa eu te falar outra coisa também, é, é, eu, eu acho que tem algumas questões é, que não é, não é, não é exclusividade do meio do grafite, mas, é, inclusive, é, é da sociedade em geral, que assim vivemos uma sociedade racista, misógina, é, e eu imagino, né, enfim, imagino porque é isso, né, eu não, não estou na... eu não sou, eu sou um homem branco, enfim, é, você é uma mulher negra, eu imagino que você deva ter passado por algumas condições no meio do grafite que sejam barreiras, né, Mulheres, em geral, quando a gente conversa aqui no Arte Fora do Museu, as, as artistas, elas falam que é muito difícil entrar no meio do grafite sem ter alguém para te ajudar. E, normalmente, as meninas se juntam né, em crios, que acaba dando uma fortalecida tal é, para é, entrar no, no meio do grafite. É, eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua inclusão no grafite. assim, Se você também passou por alguma barreira, é, por questão de gênero, é, a gente ouviu alguns absurdos, assim, você deve conhecer umas histórias parecidas, de tipo, tá a mina do lado de um cara, e aí a mina fez o trabalho, todo mundo pergunta pro cara como é que foi. Ah, tipo é, isso é clássico, é. isso acontece é. até hoje. É. Ai, gente, você tem que rir. Não, isso acontece. Uh, eu tô um pouquinho preocupada com a minha internet, você me avisa aí como tá... Ah, tá, tá, tá bom, tá, tá indo. Tá falando. Se, se, se der uma travada, eu te aviso. É, eu, então, eu vim da... No hip-hop, na cultura hip-hop, eu vim da dança. E, e na dança, como mulher, eu já tive ali... Os, a minha insegurança estava nesse espaço, assim. que O, o pior de tudo... Para uma artista começar, é a desmotivação que acontece no meio, sabe? A falta de, de, de sensibilidade, de amizades, de, de apoio. Né? Então, o é, um lugar de vulnerabilidade estava ali na dança, Porque, e, e, e isso me atingiu ali. Mas, é, o grafite era a minha válvula de escape. Está assim. me ouvindo? Deu uma travadinha. Ótão. Não, tô te ouvindo, o senhor falou, vou, eu vou é, ver, vou ver né? a válvula de escape, né? É, o grite é a minha válvula de escape. E, e aí eu... É, é o lugar, assim, onde eu não, não penso muito, sabe? É, se alguém falasse para mim, ah, tá feio, ah, isso, ah, aquilo, faz melhor, ah, põe aquilo, tal coisa. Não era um lugar que eu estava aberta à escuta, era um lugar que eu estava existindo, sabe? Então eu tive essa arrogância... E isso me colocou a páreo ali, eu acho, sabe? Hoje, depois de 11 anos é, olhando para trás, assim, é, me colocava num lugar confortável ali com colegas. Eu não sei se eu dou também esse crédito todo para eles, <risos> mas não tinha uma coisa do machismo que eu ouço dos outros relatos, assim, Inclusive, é, dentro do hip hop, a gente já tem essa coisa da, do iniciante, né? A gente já tem esse preconceito de tipo, ah, quem está começando é... Vai pintar lá do outro lado, é, sabe? Tipo, tem essa coisa. É, e aí, eu já fiquei surpresa, porque uma das pessoas... Grandes artistas aqui, ou vejam, né, um grande grafiteiro, super amigo meu, Sérgio Tariano, Super sincerão assim, a galera fica meio assim, porque ele é super sincero, metódico, ele é aquela pessoa que dá os pitacos nos trabalhos assim, de tipo, ah, vamos fazer aqui assim, assim, assado, vamos fazer esse tema e tal, tal, tal. E é o jeito dele e é isso, sabe? E eu quando estava começando, ele pegou e falou, ah, ele olhou eu organizando minhas tintas e ele falou, cara, essa paleta aí é massa, vamos usar e tal, e aí quando eu vi, tava pintando do lado, sabe? Tudo... E, me, e de igual, né? E eu acho Legal. que é, isso me, me potencializou, sabe? Eu não me, me dispus, eu não, me, eu não tinha essa sensibilidade que como mulher eu tenho outros lugares, isso me atinge muito mais fácil, sabe? É, ali era um lugar que eu estava é, com mais força, assim. Eu acho que essa loucura me trouxe mais facilidade até essa construção sabe, até essa madure... esse amadurecimento mas aconteceram coisas muito chatas, assim, na rua com outras pessoas, né, essa situação de, de, de é... É... perguntar pro meu ex-namorado, essa coisa assim, sabe, ah, você que tá pintando e eu lá na escada <risos> me matando, e a pessoa tava só sentada, até meio longe, tipo não faz sentido é Teve, teve também situações em que eu fui contratada para pintar e aí, junto com outro, aí outro colega no caso, e falar: é, queria uma, uma artista mulher, e eu falei, poxa, meu trabalho ele já está né? na época, ele estava legal <risos> E eu fiquei, e tava tá melhor do que alguns colegas que já estavam recebendo dinheiro para estar tá ali, então a gente fica meio indignado assim. Ser mulher só para... Ter esse debate, é, eu, eu quero... Ah, não, devia, não devia nem ser um debate, né? Essa é a... Uma... É, enfim, mas já que temos, né? A gente tem essa carga histórica, hum. essa sociedade, essas, essas problemáticas, eu entendo estar ali como mulher, como eu entendo hoje, estar tá, ocupando lugares por ser negra. E essa situação também, da, da negritude, também já vem entrelaçada com com respeito ao meu trabalho também, então eu é outra coisa ali naquele momento ele tava tipo ah te chamaram porque você é amiga, ah, te chamaram porque você é mulher, e eu ficava tive que engolir essas sabe enquanto isso aproveitar as oportunidades de de crescendo e mostrando meu trabalho da melhor forma, é, então tem essa coisa não, não num grafite mas eu acho que no profissionalismo é, o ser mulher artista, eu senti mais embates, mais coisas, assim, situações que, que foram mais barras. É, é, eu acho que é isso, assim, esse, esse meu início no, no grafite foi muito dessa forma. É, mas que bom, né, que você encontrou pessoas que te, te deixaram as portas abertas, né, porque Sim. essas portas abertas, normalmente, elas estão fechadas, mas não só no grafite, né, Sim. é isso, na sociedade em geral, né. Exato. É... Eu tive em outras coisas, né? Eu não escapei dessas situações em outros lugares, né? Sim. Mas eu, eu, eu me lembro muito de eu só pegar minhas latas e, ir, entendeu? Eu, eu, eu tinha essa loucura, essa coisa de não estar. Tá... É, tinha uma menina que pintava aqui, que é a Giz, ela foi para São Paulo, e, e aí ela falou: olha, eu não te aconselho a pintar de noite, porque, enfim, a polícia pode não ser. né e aí, e aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, não, às oito da manhã vou começar a pintar e tal, vou dia pinto e tal, daquela coisa. É, então eu sempre fui assim, meio lobo solitário. Eu pinto um pouquinho com a galera aqui nos festivais, eu ia muito para o festival de, de, de cultura e estava junto com eles, e eu ficava na minha, assim. Então, essa, eu, eu me protegia de alguma forma, sabe? Era muito para muito mim o que eu fazia ali na, nos muros, sabe? E, e aproveitava as, os momentos, assim. Mas não, não, não tive muito. E eu acho isso uma sorte. Porque eu sei como é um empecilho. Eu não tirava dúvidas. assim Eu, eu conversava e tal. Eu via muito, sabe? É, tinha... Tinha esse, essa postura, assim, meio cuidadosa comigo. Hum. Eu ia hum. até te perguntar isso daí. Se você fosse dar uma dica para uma mulher artista que queira começar hoje, assim, tem alguma dica específica? Hum. E agora? Isso é difícil, hein? É... Eu acho que... Essa, essa, isso tudo que eu estou te falando partiu de um lugar em que eu sei que não é tão fácil para nós, para nós mulheres e ainda mais nós negras. E, então, é, é aquele clichê de ter que, é clichê entre aspas, né? Mas é, aquela coisa de ter que correr mais, mais que os outros, nessa corrida em que um, um, alguns têm mais privilégios que outros. E isso vai desde estar exposto a violências, né? Então, essa, esse cuidado consigo mesmo. Eu acho que essa loucura, aquela arrogância que eu te falei no início, né? Não foi muita arrogância, mas era uma proteção mesmo. É, eu não dava ouvidos, porque se eu der ouvidos, eu não vou fazer, sabe? Se eu der ouvidos, isso aqui não é para mim. Se, se eu der ouvidos, eu não vou me sustentar, né? De, eu não vou ser artista. Então, é um pouco isso, assim, se proteger, eu acho, é pensar nessa responsabilidade consigo mesma, nas próprias atitudes, né, na própria construção, né? Eu acho que seria isso, assim. Ana, é, você é um, realmente corajosa, isso que eu diria, porque realmente, né, cara? É, é, mas é isso, não, acho que a gente ouve muitos, muitas histórias, assim, e aí é, eu sempre... Eu sempre tenho assim, sabe? Um Oi. É, tá, tá me vendo agora? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô vindo. Tá, não, desculpa. Não, tá falando que assim, sempre que eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu ouço essas histórias, dá um, um aperto no coração, assim, sabe? Porque é uma, isso que você falou da corrida é, é muito exemplar, né? Porque tem gente que já já sai correndo na frente, já, já disparou antes, né? E e aí eu fico imaginando quantas pessoas, né, quantas mulheres foram privadas de mostrar o seu trabalho por, por essas barreiras que são impostas, né, mas, uhum. mas enfim. É, hoje deixa eu te perguntar outra coisa também, eu queria, te, eu queria que você falasse um pouco, você nasceu em Brasília, né, você ficou Sim. pouco tempo lá, como que a... a, qual a porque Brasília, para mim, é uma cidade muito, você deve concordar comigo, é uma cidade muito de, diferente de qualquer outra cidade, talvez, do mundo, assim, né, você consegue Sim. até associar capitais do Brasil, uma cidades de médio porte, mas Brasília tem um desenho totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente. É, como que a, a cidade de Brasília também influenciou no, na, na sua vida? Né? Eu, eu uhum. não sei quanto tempo exatamente você passou lá, quais são as raízes suas, se você ainda mantém não é, essa essa relação, e até artisticamente, né? porque, enfim, Brasília... É, por si só é uma obra de arte né? com, a, com uhum. as arquiteturas do Niemeyer os azulejos do Atos do Vulcão enfim é, é, é muito bonita por si só mas é uma cidade muito distinta das outras assim. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a, a sua cidade natal sim é, é engraçado que é, é um oposto muito grande assim, para Floripa, porque a Floripa é cheio de morro ruazinhas, planejamento urbano Sabe, não tenho, assim, vamos construindo, então é, foi bem doido para mim. Eu vim com 10 anos e, e aí é, foi a minha fase de infância, assim, né? Foi um momento, um período é, especial, é aquela base, né? Então, você falou da cultura, é, eu acho que o meu capital cultural, a coisa de teatro, é, vivenciar, ter essa coisa de ir nesses espaços todos, né, arquitetônicos, né, é, e a própria estrutura, minha liberdade na época, né, eu não sei como é ser criança hoje em Brasília, mas na minha, <risos> para mim, era, era uma liberdade, assim, sem igual, embaixo do bloco, com a galera, e aí vai lá compra de bi, volta, sabe, ah, aquela quadra lá que eu compro pão, e na outra quadra ali, minha mãe tá ali com meu pai, na, então, era uma coisa, geografia, sabe, assim, do, do, desse do lugar, né? Eu morava na Asaçu e isso, para mim, era, era muito bom, sabe? Tinha moreira, essas coisas de subir pé de árvore, árvore frutífera e tudo que é canto. Então, muito, tem... E aí tinha a, minha, a chácara da minha avó. Tinha a chácara da minha avó é, na cidade ocidental. E, e lá essa mais memória afetiva. É, primeiro que a minha avó é tudo para mim, era, né? já se foi. E, e aí tinha essa coisa da terra, de subir nos pés de manga, vários tipos de manga. Meu avô plantava tudo que era. Eu então, tenho essa coisa assim bem encerrada, sabe? Eu tenho, eu tenho esse vínculo. E é, encontra a partir daqui tem essa minha construção de pessoa, de tudo, de amigos, né? as relações começaram aqui, então é, é um outro afeto, um outro vínculo. Quando eu me pergunto se eu sou daqui, eu falo, olha, vim pra cá com 10, mas já vem meu sotaque, já vem tudo. Sota <risos> sotaque já é, que é que sotaque... Quero... sotaque já é sotaque de Floripa, já, né? de Brasília já não tem mais. O sotaque manezinho. É, manezinho. sotaque manezinho. Eu, eu gosto muito daqui, é, tem todas essas problemáticas. É uma ilha, Você mora você na ilha mesmo? Moro, moro no norte da ilha. Ah, legal. É, eu, eu, eu, eu, eu gosto muito das duas cidades que a gente está falando, que Brasília e, e... Eu ia até te perguntar é, se, você conhecia, se, você conhecia o, se você conhecia o Foguetinho também, de Brasília, lá do parque todas as crianças que, que eu conheço que cresceram em Brasília falam de um foguetinho né? ah sim sim sim é cara não o parque da cidade é tem algumas memórias lá também mas eu acho que o que eu mais guardo é a coisa da quadra a quadra os blocos eu tenho muita memória fotográfica assim é eu, eu, eu, vou, eu vou fazer uma vou fazer uma digressão aqui que posso estar bem equivocado, mas assim, você tem uma palestra de cores muito bonita é, e ela me lembra inclusive um, esse, esses céus que a gente vê quando tá um pôr do sol assim e o céu de Brasília é uma coisa meio impressionante de cores assim né, então tem alguma coisa a ver, puxa daí também essa, essa paleta de cores agora eu teria que fazer uma psicanálise para ver se tem alguma coisa aqui sabe assim intuitivamente intuitivamente sim eu não mas propositalmente não eu estaria sendo <risos> muito é, mas eu acho que sim a coisa do céu me acompanha aqui também a gente tem uns, uns céus muito lindos assim umas paisagens e eu fico e eu tenho essa conexão mas a coisa do pôr do sol é muito presente assim, essa paleta. Quando eu comecei a grafitar, não tinha eu investi pela primeira vez umas latas, depois nunca mais, sabe? Eu consegui as latas nos festivais nesses encontrinhos de grafite. então o que tinha era o que tinha. ponto. E, e acaba que eu comecei a... Como eu, eu fazia retrato, né, eu tinha vários tabus nada a ver com realismo, eu achava que todo mundo sabia pintar realismo, era uma, uma besteira na minha cabeça. Mas eu, eu fazia retrato e eu achava tranquilo para mim. E, e aí eu comecei a pintar com as cores que tinha ali e, e harmonizar aquilo era muito difícil. Então, putz, eu via verde e vermelho, para mim era muito, né? Esse contraste aqui não dá para mim tudo. Então, eu fui vendo a, as coisas mais confortáveis e me e me pautei muito na natureza mesmo. Olhando para as coisas, olhando muito para coisas de moda também, a, a, a, vendo como as coisas se harmonizam, né olhando para as pessoas. Eu estava nos ônibus até... <risos> a ah, doida! Eu, eu ia às festas e eu ficava olhando assim <risos> é, para as luzes nos rostos das pessoas, vendo como ficava a... A luz que reflete, né? tem essa coisa de uma luz que incide, ela faz uma sombra que é complementar. E eu acho isso uma pira enorme, eu acho isso muito legal. Eu comecei a aplicar isso nos desenhos, com as cores que eu vinha recebendo. E aí é, é isso, assim. o do Sol ele é confortável. Essa coisa do, sabe, do, do amarelo, laranja, essa coisinha assim, são cores que pessoas... Gostam, inclusive na moda que eu citei, muita gente não gosta de roxo laranja assim, mas para mim ele tem essa coisa, ele abraça, sabe? Ele deixa o olhar mais, mais abraçado, assim. Então eu gosto de, de, de ter essa sensibilidade ali quando eu tô pintando e utilizando essas cores mais quentes. É para um pouco é de confiança, mas só para é. dar um. Sim, do que eu vejo, o seu trabalho tem essa característica das cores quentes, assim, acho que é bem evidente, e é, é. é, muito, é muito sensorial o seu trabalho, sabe? O seu trabalho ele transmite, é. É, é quase como se ele transmitisse o calor realmente, sabe? Você consegue quase é. se posicionar, na, falar assim, esse ambiente está numa temperatura X, assim, você consegue sacar isso no seu trabalho, acho que isso é, é, é, bem, é bem interessante. Eu falei do pôr do sol justamente por isso, né? porque é, quando você, você pensa que você mora numa cidade litorânea, né? como Florianópolis, pensa-se muito no mar, assim, mas é, o, o, as cores que você usa são cores do céu, né? são cores do sol, talvez até uma, um cores do cerrado você consiga trazer para esse elemento também. Às vezes só eu sou eu viajando no, viajando no seu trabalho. É, eu adoro ouvir e, e, e é bom saber que está dando certo também algumas coisas, né? Ah, super, Porque imagina. eu busco muito. Aqui eu estou fazendo uma coisa que é muito. Eu tenho, na oficina eu falei, puxa, é muito clichê, é muito óbvio, né? Ah, menina brincando de Lego, ah, menina engenheira, legal mamão com açúcar, mas é, a coisa das, das cores, a, a, a aproximação, as pinceladas, tudo isso, aí que eu vou aí que eu vou entrar ali na pessoa, é, e, e aí a pessoa faz o que ela quer, completa a obra na cabeça dela com, com as memórias, com os afetos dela, então eu acho... Eu gosto muito de arte relacional, eu gosto dessa coisa de, de descontinuidade, de, dar uma, de, de modificar coisas para que a outra pessoa sinta, para que a outra pessoa venha com a sua própria bagagem. E aí eu uso desse material, que é nossas, são as nossas relações, essa coisa do céu, todo mundo tem uma... Quem não olha para o do Sol não fica né? Quem não tem uma memória né, da infância assim que puxa e se não tem é aquilo né saudade do que eu não vivi né? é, é algo é. que a gente tem um é, fica cativado né então tem todas essas coisas eu acho que o, o, o complexo ali na, na, nas minhas pinturas eu busco muito na né, nessa nesse recorte e na, nas cores na forma como eu estou pintando cada transição tem coisa que eu gosto de Deixar mais suave, tem coisa que eu gosto de deixar mais tinta. Eu acho que tudo isso é um tempestade. É, é, essa questão da cor, sua, eu acho que ela é muito característica. Assim, acho que é, talvez a, grande, a grande, é, o grande desafio de cada artista é achar uma, a sua identidade. Você tem uma identidade muito clara, assim, você consegue ver um trabalho seu, identificar que é um trabalho seu, sabe? É, uhum. é, é muito original, né? <risos> não parece derivação de outro trabalho então eu acho eu acho isso incrível assim e aí eu já ia te perguntar justamente é, apesar de não ser derivação de outro trabalho todo mundo bebe de influências de algum outro lugar eu queria falar que você falasse um pouco quais foram as suas influências né que você falou que você veio do hip-hop depois que você foi para o não que o grafite é o grafite é um elemento do hip-hop né Mas você tava na dança e depois que você foi para o grafite qual que era, quais eram as suas influências, assim? Eram, já era o grafite ou você está buscando de outro lugar? Porque o, o seu trabalho ele me remete muito mais a um trabalho de artes plásticas do que do grafite é, em si. É, essa escola é mais antiga, né? meu pai, ele é. Meu, meus pais são de Nova Iguaçu, meu pai ele é uma pessoa preta e ele. Para sair dali dessa situação, ele foi para o militar, mas ele fez artes plásticas. Ele me conta que meu avô também tinha uma coisa da, da sensibilidade, da poesia. Também uma ancestralidade aí que eu cresci no meio de tinta. Meu pai era militar, mas ele, tava, ele dava aula de pintura. Eu, eu, como meu irmão mais velho fala, a gente nunca, se dependesse do meu pai, a gente nunca ia ser, porque a gente não estava ali junto com ele. Mas eu cresci nesse ambiente, eu cresci vendo obras dele. Então, ele se formou no UNB, em Artes Plásticas. É, eu acho que essa é a minha primeira referência, sabe? Meu pai. Mas aí, mais para frente, sabe? É, essa, essa escola de casa também, essa coisa de desenhar. Meus irmãos desenhavam muito, hoje os dois são fotógrafos. É, e aí, no hip-hop, tem várias coisas, sabe? A minha forma de compor... Ela, ela vem um pouco da dança também. Eu entrei numa companhia de dança, você tem ideia, a galera dançava breaking, em cima da música do Zé Ramalho, admirava o Gado Novo, e aqui Legal. eu deixava assim, meu Deus, eu com 13 anos ficava arrepiada, eu falei, nossa, que genial, sabe? Tive essa referência é, da dança, e aí depois, no grafite, é, teve a, a, a Medici, né? primeira vez, ah, vou pesquisar uma mulher pintando. A Medici, uma grande artista, é, Lady Pink, né? E, e aí, claro, aqueles videozinhos antigos, né? das histórias, o, o, a dança já tinha uma coisa muito de pesquisa de vídeo e tal. Então, eu ficava muito nisso, assim. É, mas a medicina, eu lembro que eu ficava tipo, cara, dá para fazer isso aqui com spray, e eu ficava, é isso, eu vou, eu vou aprender a usar essa parada. É, então, eu acho muito potente, sou apaixonada por tudo que dá para fazer com spray, assim. E, ah, e aí, finalmente, chegamos na faculdade. Paralelo ao grafite, eu entrei para as artes visuais, não. DESP, que é a universidade do estado aqui. Ah. E, e aí, cara, eu conheci o Lucian Freud, sabe? Aí, Magritte também, para mim, é, é genial. né? Eu gosto muito da coisa surrealista também. Então, eu bebi muito nessas fontes, sabe? E apesar de ser tão figuratista, eu, eu gosto muito... muito eu gosto muito das capacidades de criação do abstrato, sabe? Eu acho isso muito é um, potente. O seu, o seu assim, trabalho e a forma como eu, é, vi... eu Não, eu ia falar que o seu trabalho flerta tá bastante com o abstrato até. É, eu gosto dessa aproximação. É, é porque é a minha frustração de não saber fazer. Assim, eu, eu, eu flerto ali, sabe? Mas eu gosto muito dessa lisergia que ele tinha de, de sentir cheiro com cor, né? Ele tinha essas paradas. Eu acho isso muito interessante, assim. Eu gosto dessa de, de acionar essas coisas. E aí ele falando sobre isso, ele te é, Eu sou muito fã também do trabalho do crítico Federico de Moraes, né? No Rio. Eu acho muito interessante todas as formas como ele pensava ali e via arte. Então, tem, tem toda, essa, toda essa escola, assim. Aí, sim, não, a mas... Rosana Paulino, né? Porque <risos> já estou tão acostumada a falar dela que eu já não ia. Mas a Rosana Paulino, para mim, é, é tudo, né? E aí, mais recentemente, conheci o trabalho da Renata Felinto, que daí entra na coisa da pesquisa, né? E aí, tudo vinte falando de composição, falando da, da, dessas referências... É, na pintura, né, na, na produção artística, mas a pesquisa, né, eu acho muito importante. E na pesquisa eu busco essas fontes de mulheres negras, que é esse momento que eu estou agora pesquisando e continuando essa, esse caminho. É isso que eu ia falar. Acho que o, o, o seu trabalho é um, é um misto dessas, acaba que é isso, né? Sua vida, é, o por onde você passou, as pessoas com quem você conviveu. Eu acho que o fato de você, é, é isso, né? Você se denomina antes mãe do que artista, né? Eu acho que uhum. isso é, é muito forte em você e você também é, é um trabalho muito forte de uma mulher negra representando mu mulheres negras em paredes gigantes para todo mundo ver. É isso que você falou, né? Tipo, as pessoas estão na rua para ver, é o lugar mais democrático para você ver a obra de arte é na rua, porque é isso, o museu acaba tendo vários impeditivos, seja uma entrada cara, um café que você vai tomar lá dentro que custa 10 reais, esse tipo Sim. de coisa que meio que afasta o público, né? E a arte de rua meio que te proporciona isso, né? Você está andando pela cidade e você está, enfim, sendo surpreendido a cada esquina com um trabalho diferente. E um trabalho como o seu, que é um trabalho super colorido, super quente, acho que transmite uma, uma, uma imagem de uma energia muito que aquece o coração, assim, sabe? Uhum. Eu acho que ajuda, ajuda muito na, em tornar mais humano a cidade. Eu acho que ele até agradecer pelo seu trabalho, isso é muito uhum. legal mesmo. É, e, Guji, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. E, todo, e... toda... toda Daria para a gente falar mais tempo aqui, mas a próxima conversa a gente faz aí tomando uma cerveja no Campeche. Pode ser? Não... Deu uma travada. Travou. Não, eu, falei, eu falei que... Eu falei que... Uh, eu vou fazer a última pergunta para você. Eu falei que na próxima ah. vez, que a gente se, eu espero que a gente se encontre ao vivo. A gente pode ser até tomando uma cerveja no Campeche ou, ou qualquer lugar aí. Da, da, Estou bem satisfeito. Mas que é... Legal. Deixa eu só te fazer a pergunta, então. E aí a gente encerra aqui essa conversa, que foi uma conversa incrível. Adorei te conhecer. Você é super simpática incrível o seu trabalho, talentosa, uhum. simpática. É, <risos> mas o a pergunta que eu vou te fazer, a pergunta que eu faço para todo artista na verdade, que é a seguinte, né? A gente tá falando bastante de é, de como a arte transforma a vida das pessoas, né? E as pessoas às vezes não se dão conta de como que uma obra de arte tem um tem um papel na vida das pessoas, né? Então eu costumo dizer que se você apagar uma obra de algum lugar, talvez a pessoa anote, que ela fala, está faltando alguma coisa aqui. É... E a arte acaba transformando a vida das pessoas, seja, sei lá, um filme, uma música, alguma coisa que tocou a vida das pessoas. E, um gra... e o grafite, especificamente, né, a arte urbana, é... Ela, tá... ela é um elemento da vida das pessoas, as pessoas passam em frente desses lugares todos os dias, e, e se veem ali, se veem representadas, tem histórias relacionadas com, com as artes, né? E a pergunta que eu vou te fazer é: queria que você contasse alguma história de alguém que teve é, um contato com um trabalho seu e foi mudado de alguma forma, assim, sabe? Que foi uhum. transformado por, pela sua arte. Ah, legal! É... Eu posso contar duas? Pode, <risos> fica à vontade. É, eu fiz... Eu, eu, quando eu comecei, eu, fazia, eu não era muito boa com letra, eu sou péssima com letra, minha letra é feia, então no grafite eu não fui muito para as letras, apesar de tentar muitos anos. <risos> Mas eu fiz um, um bombe que era um sorrisão, assim, grande, ele dava essa perspectiva, que ficava a cabeça pequenininha, o um corpo pequenininho e o um sorriso grande. E aí eu fazia esse boneco muito rápido, e aí eu fiz ele em vários lugares Inclusive aqui na frente da. Que é no Mas centro, né? E eu já tinha saído daqui e tudo, e eu fiz e tal, e já estava indo embora, papá, beleza. Okay, não Enfim, não é essa história. Mas aí o pessoal aí fica do lado de uma sinaleira. E aí tá, Facebook, época de Facebook. É, é, uma menina veio e postou assim, Ai, pô, dia mal cansativo. E esse sorrisão aqui, eu olhei para o lado e me deu uma força. Meu e eu fiquei assim, caramba. E eu tava estava tipo, recém começando assim no grafite eu fiquei, nossa, que massa, cara. E, e esse sorrisão veio porque uma amiga minha, quando eu me mudei de Garopaba, eu, eu morei em Garopaba também tempo. Eu me mudei de Garopaba para Floripa. Ela fez um, um bonequinho de anime, assim, que ele tava fazendo esse assim, gesto. né E aqui, sempre que eu olhava para aquilo, eu, eu abria um sorriso. Então, eu quis levar isso para a rua e começou a dar efeito, sabe? E aí, esse demais. foi um dos relatos que chegou, mas também, para você ter ideia, teve até uma academia, um querida, é, é fã do meu trabalho, o João, ele, ele fez eu fazer esse sorriso dentro da academia, porque realmente dava essa coisa para o pessoal que corre. É Uma vez, aqui em Floripa, a gente tem a cultura de dar carona, e pegar carona, né? Sim. principalmente ali no leste da ilha. E, e aí eu pegava muita carona e uma dessas eu tiozinho um e tal, ah, esses trabalhos aqui são muito legais, e aí era o meu trabalho, era esse sorrisão. E eu deixei ele contando a história, e ele falou, cara, esse daqui, olha, eu tinha quebrado meu pé, mas eu estava em recuperação, eu ia fazer uma maratona. Todo dia eu vim até aqui e vinha, olha, acreditando, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aquelas Legal. coisas assim, eu fiquei, nossa, cara, surreal, sabe? A gente não sabe o quanto fica, quanto que, que isso traz uma... Impacta né, a vida da pessoa. E, e aí, por último, né, a gente pintou aqui eu, o Tiago e a Toine Ferreira, a Antonieta de Barros, que por si já tem uma história importante para o país inteiro, né, uma mulher negra que fora de série, que... que Deputada, jornalista, era uma mulher muito potente para aquela época fazer aquele tanto de coisas, né? E, e a gente pintou ela em 2019. Né? Em 2019 a gente teve muitas manifestações, muitas coisas. E nessa rua que a gente pintou, teve a, o pessoal atravessou a rua ali e aquilo deu uma motivada. Muitas pessoas que estavam ali na militância é, mandaram um recado, falaram: Cara, para mim foi emocionante. É, ter ela ali nesse caminho, nesse trajeto em que a gente estava ali lutando, sabe? Por educação, por respeito, por democracia, e ter a presença da Antonieta de Barros ali na, na pintura foi muito potente. Além de várias pessoas negras que trabalham, que estão no dia a dia, no centro, vem e fala, cara, ela melhora o meu dia, assim, tipo, é, é uma oração, sabe, assim? É igual, é, uma, é um momento de, de, de, de benção, um momento de, de, de carinho, poder olhar para ela e poder se sentir... É... Seguro, eu mesma pintando ali, eu conversava com ela na minha cabeça, eu ficava, meu Deus, sabe? Então, é, é, é muito impactante, é muito forte, A, o tamanho de uma antena ele é, ele é o mesmo o quanto abrange assim, as pessoas, né? é grande no, na pintura e é grande no, no impacto. Eu fico bem feliz assim, com esse trabalho. Gogi, eu fico feliz também de ter conversado com você aqui, fico muito feliz de ter te conhecido. É, vou repetir os elogios, você é uma pessoa super talentosa, muito uhum. simpática, é, feliz por você estar espalhando arte, uma arte que eu acho mais do que necessária, é representando pessoas que não não não se vêem representadas na sociedade em geral, incrível, parabéns pelo seu trabalho, antes de encerrar só vou passar a palavra para você, caso você que queira fazer um fechamento aí, fica à vontade. Ah, eu não tenho muito o que falar, né? eu fiquei bem feliz com essa troca, eu acho que cada diálogo é uma, uma, uma coisa incrível, assim, né? porque eu, eu, o fato de estar falando com você me faz pensar e trazer à tona coisas também, né? então eu acho isso muito especial, eu acho que a conversa ela é feita há dois meses, <risos> então eu fico feliz com o teu convite, fico feliz de estar aqui, prazer de te conhecer também, e é isso, estamos juntos, estou esperando já a nossa cervejinha, né, passar essa situação <risos> toda. Com certeza vai acontecer, fica vai, tranquilo. Vai. Mas, Gogi, brigadão mesmo, é, a gente vai se falando fora aqui das telas, que temos Sim. projetos também, vamos tentar fazer, além de falar de arte, vamos tentar fazer mais arte, isso que, é... isso. Isso que, o... Isso que o mundo precisa. Hoje, você... brigadão, beijão para você. Valeu. É isso, gente, essa foi a Guji, simpaticíssima, falando aqui comigo, e até a próxima semana uhum. com mais um entrevistado.